Olá, eu sou a Maria do Bloco, Lobo Maria e hoje venho para mais um episódio dos 5. Para quem não sabe, eu queria o meu namorado e queria o e coloquei-os na mesma cidade a viver. Por isso, o que eu tenho feito é manipular apenas a vida da minha personagem, deixar o nome de viver a vida dele e tentar ver se com as nossas personalidades diferentes nós nos íamos dar bem ou não. E é isso, se vocês quiserem ver o que é que vai acontecer, é só continuar a assistir e espero que gostem. As coisas não ficaram assim muito bem no final Eu fui a um date e o date expandiu-se até à uma da manhã 2 da manhã Por isso eu estava com a bexiga cheia, com fome uh, Sem qualquer tipo de diversão que é estranho para um date Por isso eu vou começar este dia muito, muito cansada Por isso como vocês estão a ver por aqui Eu não estou muito bem e tenho que ir para o trabalho Tenho que ir à casa do banho a diversão está no zero e a fome está a medida muito mal. Vou colocar pegar leve. Pegar leve. Pegar leve. É difícil dizer. E ela deve estar quase quase a chegar. Neste momento está normal o que é fixe. <risos> ah, mas a fome está a diminuir, por isso se calhar vamos preparar qualquer coisa. Hum, deixa de ver Ok, eu vou à casa do Nuno, também é a minha mãe, da minha casa, caso preciso precise ir à casa, por alguma razão. Mas vou, depois trabalho à casa dele e uh, vou ver se consigo comprar alguma coisa. Não sei se ele me vai oferecer ou se vou ser eu a ter que fazer alguma coisa. <coughs> Estava só mandar uma mensagem ao Nuno Real. Ele está muito bem vestido, está com roupa casual, mas eu fico como se fosse para um date, por isso... Ok, vamos conhecer a casa dele. O que é que fiz aqui? Comprava uma mesa de xadrez, ok. Subir nível novidade de pintura. Ok, quando chegás a casa, se calhar. Ele vai fazer comida, espero que ele me ofereça. Uh, eu só tenho fome, deixa eu ver se ele vai fazer para mim. Eu só vejo um prato. Vou fazer um jantar. Salsichas com feijão, pode ser. já que tu não fazes comida eu faço para ti e depois vai ficar cheia a cheirar mal mão porque não vais conseguir comer tudo por isso convida-me para a casa dele e não faz comida um prato chato ai que <risos> lata, <tocilates>, não é apropriado para o bar como é que se é é um estúpido eu também coloquei Sei lá o que é que é aqui, um condimento com frasco de pimenta dentro da panela. Muito bom. Vais falar comigo ou vais ficar zangado para sempre? Oh oh, Whoopi Gorge! Entediado! Acho que não está a correr muito bem para o número, mas tudo bem. Já sou sete, como é que o tempo passa tão rápido? Eu acho que vou acabar de comer, vou para casa, vou comprar uma tela. Eu vou pintar, porque claramente ela não quer dar aqui Vamos para casa. Ok, será que eu passei a comprar uma tela? Eu gostava de pô-la cá fora, mas depois não sei depois não sei, se se conchou ou isto estraga a tela. Eu não sei como é que funciona agora com as estações. Mas queria comprar uma tela, vamos comprar um cavalete, eu acho que vou colocar o mesmo aqui, Nós temos um terreno enorme. Se eu ficar rica eu vou pôr aqui uma piscina de certeza absoluta E vou ver se ela consegue pintar qualquer coisa O que é que fiz aqui? Pois subir de nível Não sei se vou conseguir Mas pelo menos tentar pintar qualquer coisa Antes de ir para a cama que é uma mesa de xadrez? Eu não percebi. Vamos tentar passar-me para a minha frente. Vamos fazer um cavalinho. Espera. Não acabaste, pois não? Ah, ok. Ela estava... Ok, não vamos conseguir. Ai, ela acabou. Sou muito má nisto. Um, podemos vender depois? Que ela fica mais contente. O que é que aconteceu? Ok, O que, isso... que aconteceu? O que é que aqui? Isso. Oh não! Vem que eu muito isto nisto. Que eu nem reparei que isto estava a Não é que agora? Vou deixar primeiro. Ok. Já está normal, já fiz um chifizinho. Não sou muito boa nisto. Vamos jogar mais um dia com vocês porque eu acho que este dia foi bastante rápido. Passou mesmo muito rápido. Por isso vamos tentar mais um dia e ver se ela consegue ficar mais feliz. Hoje ao menos. Já vai acordar um bocadinho melhor do que no dia anterior, que estava tudo a vermelho, quase. Vou ter que te acordar, não vou? Ou acorda sozinha? Ou não, eu não perco assim? Okay. Muito bem. Ok, ela está a trabalhar. Eu não sei de quanto tinha gente e tal. Queria-me tirar pelo menos estas leixas do chão para o mais bonito, não sei se é possível. Eu até gosto da madeira no chão, mas estes azulejos da casa do Vente eu é melhor nem sei qual. Eu gosto mais de coisas mais escuras se calhar. nem sei. Mas eu sei que essa bem tá? parece tão velha. Hum. Mas acho que vai ter que ficar assim por agora. Acho que a casa em assim, si até não é muito foia, mas parece assim um bocadinho isso então, temos que mudar isto. Mas pronto, vamos continuar. Então vai ver um bocadinho da última hora. Foi bem! Ok, que isso! Muito bem Maria! Agora, o que ela vamos fazer? Ela está com um doctor chifre isso. É isso que vamos fazer. Ai, está um bocado nojento, uh, Ai, não sei se eu não tinha um reparado. Uh, ou é só o ano? Uh, Aviar em CMS feliz. Pode ser ou não? Por que é que eu não tenho um gorro de Natal? Nem faz sentido. Confiante. Fazer uma amizade, ok? Comprar uma piscina. Oh! Olha ali, está a chover! Hum, não podia aceitar, principalmente com ele com o gorro de Pai Natal, mas pronto. Ok, que feliz! Ainda precisava de comer! Mas agora não consegue não estar connosco. <risos> Onde é que está o gorro de Pai Natal? Sabe porque é O menino? ah ah ah Vou contar uma história uh, com o ah ao um menino ah <risos> Mais escolhas. So Amigável. Yeah, é que bonita! Eu vou fazer flexões. Olha os cachetes. Quero que ela queria comprar um outro episódio. Não sei o que é. Eles já são novos. Como é que é possível? Pode ser que vai acontecer isso. Um, acho que vai acontecer para ela ir para casa. Por que é que eles estão a jogar? Imensas separadas podem estar a jogar juntos. Vamos para casa então. Eu acho que não tenho o aparelho de música. Acho que não é uma coisa... Por acaso, quando eu jogava assim, não uma das primeiras coisas que eu comprava, porque eles divertem-se ao lançar. Mas eu, por acaso, não... esqueci desta vez. Tchau, Ok. Uh, vou comer qualquer coisa antes de dormir. Vou cozinhar... Só com feijão, certo? Porque não. Vou tentar comprar um operário de música só para ela se sentir um bocadinho mais feliz. Deixa eu ver como é que é esse. 1030 Jesus. Vou comprar mais barato, que ainda não temos dinheiro suficiente. E quando ela acabar de comer, vou pôr lá dançar um bocadinho. Quem és tu? Eu posso dizer-lá lá, mas... Vou dizer-lá hoje, sincero, uma pessoa que eu não conheço, mas bom. Como é que ela se chama, já agora? Simone Trindade. Entras assim... Não queres lá nenhum... Ah, ok, ela também vai dar certo. Oh, a habilidade da dança... Não tem muito jeito, mas pronto. É o início, não faz mal. Ok, está a melhorar, acho, acho que sim, acho que está a melhorar um bocadinho. Um, bater papo com alguém, está aqui a Simone, por isso vamos aproveitar. Vamos fofocar, uh, vamos fofocar um bocadinho. Contar uma piada, ok. Ixi, a Simone é que tem moves, Jesus! Mais escolhas. Engraçada. Contar uma piada. Sou pinguim, Pode ser. <risos> Porque não. Só gosto de escravir. Abraçar alguém? Não sei se ela deixa. Tu vais comer a minha comida? Não vai dormir, pois não vai comer na minha cama. Oh, Jesus! Ah, abraçar? Amigável? Abraçar? Estou a ficar honesto. Mais um pouco. Isso. É ver o que aconteceu. Bem, não é mesmo, vamos ver vamos não, vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos a vamos Não devíamos ver a limpar aquilo, não? Já agora, antes de sair, limpa os pratos e põe tudo na máquina de lavar, se é Pode ser? Vai usar na minha casa, pai! Onde é que vomitar tudo? É que não há algum tom! Ah, que morcimão! Que nojenta! Ao menos tem barras! Já tem moscas e tudo, que nojo! E vai comer mais! Como é que é possível? Tu és bem é, Vamos passar à frente e vai-te embora se achou? Quis agora, desde só tempo comigo, até depois. Ok, tchau! quiser era ter... sei lá, arrumar a louça, limpar a sanita... Sei lá, coisas normais, não é? mas tudo bem, ela vai ficar super tensa agora, só ver beber aquilo, não vai. Oh, queitada. Eu acho que já devia ter acabado este, estou muito focada, já devia ter acabado este episódio. Um, e acho que é melhor acabar por, por agora e não fazer mais. Já foram dois dias, por isso, se vocês quiserem mais vídeos e ver o que é que vai acontecer a seguir, digam nos comentários e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemo no próximo vídeo.